E aí gente, sejam todos bem-vindos, é o Donari. cara, é o seguinte mano, no vídeo de hoje eu chamei meu irmão e eu comprei alguns baús pra ele aqui na minha conta e jogamos algumas partidas e o vídeo tá muito legal, beleza? Então mano, desce aqui embaixo, deixa o like pra eu saber se vocês estão curtindo ou não os vídeos de Brawl Stars aqui no canal. Eu particularmente tô curtindo demais fazer esses vídeos, então eu conto com a colaboração de vocês, deixando o like, me segue nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição do vídeo, é nóis, agora bora pro vídeo que tá muito show. É o seguinte turma, eu tô aqui dentro da conta do Antônio Pedro e mano, eu quero comprar com vocês essa mega caixa que tá por 60 gemas aqui dentro do Brown Stars e também tem outro Outra mega caixa aqui que eu vou acabar comprando Na loja normal mesmo por 80, não tô nem aí o Antônio merece, porque ele é um irmão maravilhoso E ele edita esses vídeos que vocês veem bem editados Na verdade sou eu e ele, mas grande parte dos vídeos É ele, então bora comprar algumas gemas aqui na conta Beleza? 192 Ó, vai dar pra gente comprar essa mega caixa aqui Eu espero que ele ganhe lendária Se ele ganhar uma lendária hoje aqui, a gente vai pular bicho. de alegria, bicho Vai ficar faceiro ou não vai ficar faceiro, Antônio? Eu vou, vou, vou sair gritando aqui no meio da rua, tá ligado? Sim eu acho que tu tava brincando, não pode. Tinha uma promoção bem massa, mas acabou virando loja e a gente perdeu a promoção. Mas da nada, a gente vai comprar essa mega caixa que vai ser agora, parceiro. Bora gastar arruma, aqui, Antônio, arruma, 60 arruma. geminhas. Olha, Antônio, é a tua conta. O Antônio reclama, fica dizendo... Ai, minha conta é minha fraquinha. Quero ver agora, hein, Antônio. Vamos ver, vamos ver, Ai. vamos ver. Oh. Mano, eu sou muito azarado. Se tu não ganhar nada com nada aqui, Antônio, é azarado. Na moral, beleza, bora comprar aqui Como assim? Mais uma, pessoal, mais uma caixa aqui Só que na loja, tem então, um pouquinho mais cara Mais nada. vai ser agora, Antônio A tua lendária, te espera agora o Antônio gosta bastante, ele joga pra caramba Brawl Stars, é ele que tá me dando as dicas, por isso que eu tô trazendo ele aqui nos vídeos Pra jogar junto comigo, vai lá, Antônio, a última é tua Ai, ai disse que vossa, mano Se não vir, pelo menos uma carta, sei lá, pode ser qualquer Ai, ai, ai, Pula. ai, ai, ai. É, galera. Não é o que a gente esperava. Tu tem sorte que eu tô muito de gente boa hoje. Vou explotar minha fatura do cartão de crédito. E eu vou comprar mais diamantes aqui. Diamantes não. Tô muito acostumado por fire já. Bora abrir mais uma. Vamos ver o que aqui nos espera. Ai, por favor, gente. mano. Precisa vir lendária? Sim, Precisa não, não. muito vir lendária. galera. Deixa o like aqui embaixo. Porque já foram três baús aqui na conta do Antônio Pedro. E vamos em busca da nossa lendária aqui na conta dele. Vamos que vamos. Torcida aí, pessoal. Deixa, tu, Antônio. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô de GM podre. Ó, oh, Antônio. Meu dedo é muito podre. Teu dedo é muito foda. Tem que agarrar essa fora. Só serve pra editar mesmo. que Meu Deus do céu. Vou comprar mais um. Eu não tô me aguentando. Meu Deus do céu. Não quero nem ver depois, mano. Quando eu vi a fatura do cartão, eu vou cair pra trás. Mas beleza. Beleza. E isso não é falta de presente de Natal, porque eu dei presente de Natal pra ele. Mas, beleza. Bora comprar aqui, ó. Ai, Se não vir nesse, eu parei de comprar. A gente vamos jogar ali, porque deixa que eu abro agora, Antônio. Ai, meu Deus do céu. Ah. Que doido. <risos> é muito azar, mano. Mano Ah, não, Antônio É só contigo isso, Antônio Vai catar coquinho Não, não, não, não Que conta mais zoada, mano Na moral Que decepção Porra, que raiva. Ó, é o seguinte, mano, tamo aqui na pijama. Espero que a gente esteja com sorte hoje, mano. Porque, olha, esse Antônio tá com uma uruca. Que eu, olha, tá. Tô, tô, tô parecendo pra vocês, tá? Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ô, gurizinho, passei mais azarado. Mas dá nada, mano. Tamo aqui, ó, na empolgação. Frank YouTube. Tem um tal de frango YouTube aqui com a gente. Ai, caraca. Esse Danilo aí tá tirando, bigodão. Essa guria aqui tá me tirando, esse Danila. essa Danilo. É, Danila. Vem cá, Danila. É, bicha. Eu vou te tornar o bucho, salsafo safada safada Eita, aquele, eita, aquele pouco ali deles, olha. Tô pra ver. Não é pouca coisa não, hein? Caraca. Pegamos meio, eu acho. Não, pegamos Pegamos meio. nada tá. Parado aqui, ó. Parado no bailão aqui, ó. Nossa, o pouco deles tá muito bem, bicho. Olha, ó. Nossa, mano, quase matei, quase matei. Ai, meu Deus do céu. Tô com pouca vida. Eles vão tentar quebrar, mas a gente não deixa. Não, senhor. <risos> a gente deixa assim. Mano, os caras estão com muito, se a gente matar. Ai, meu Deus. Ai, Deus, caramba. Deus, Deus. O que está acontecendo? Também tá não sei. Beleza, perdemos. Estamos ruim demais. Calma. Calma, mano. Tá bosta assim demais. Eu sei onde é que o cara tá, tá aqui, ó. Ah, mas eu acho que tu vai ir sozinho. Comprou. Vamos matar, vamos matar. Ai. Vamos, bigodão, pega tudo. Que se virada, seu bosta. Ai, ai, ai, ai, ai. Não tô em mim. Alguém tá com mais? Eu, eu tô com 11. Sabe aí, sabe aí, aí. Só da... Ai! Só da gente. aí. Pelo amor de Deus. Nós vamos virar essa bagaça. Sabe aí, sabe aí, Nós vamos virar só essa bagaça. Antônio do segundos. Ih, tá prima. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou eu, ganhar. Eu, eu. Tá, e daí, ô, só Shelly Ai, maldita. Mano. Maldita Shelly. Danila. Vem cá, Danila. É bicha! Ganhamos? Piote, bate aí, Antônio. Não, é sério, eu não acreditei. Eu estava desesperançoso nessa partida. Mas o Antônio mitou. O Antônio, tá virado um monstro. Para de jogar com esse cara, porque esse cara não consegue jogar com ele. Mano, é o seguinte, estamos aqui na segunda partida. Vamos ver, ó, estamos jogando aqui com o Broco, nosso time. É um Broco, Piotinho de Broco. Sai fora, meu amigo, sai fora, meu amigo. Ó, miei tudo. É, claro, tu é miador, é né, Antônio? Miau? Na vida, eu sou miador. Olha, olha, olha, olha. Cuidado, cuidado, cuidado aí, cuidado aí. O cara tá indo eu na tua. Ah, indo na tua, Indo na vai tua. Vai morrer tudo. Vai, morrer, vai tudo. morrer tudo. Pra parar de se palhar, seus trouxinhas. Seus babacão. Desculpe. Vocês estão eita, voltando. eita, eita. Não, bicho. O oh, é... que que acontece com esse teu pouco aí que tem vida infinita? É que eu curo bastante um pouco. serve pra curar bastante também. Você tá falando sério? Ó, oh, cuidado com aquele coisa ali. Ah, sai fora, meu amigo. Pum. Ela ah, tá matando nosso amigo lá. Ele pegou cinco. Eita, travou aqui o meu jogo, hein? Sério? Não. Não. Agora voltou já. Ó, oh, matei aquele cara que veio na minha ali. Eita, quase morri agora. Matei o cara aqui. Ele é pouco. Ai, ai, ai. Sobrevivi, bicho. Tá, olha o cara tá. de 7 ali. 7, mano. Meu Deus do céu. Esse cara tá muito bom. Temos que matar ele. Vamos matar. Vamos matar, será? Vamos. Vamos, matar. <risos> vamos juntos. Cuidado, Eduardo. Ai, plástico. mano, esse Só. baile ali, gente, é um saco demais. Mas esse nosso amigo também não ajuda em nada, né? Ó, ah, vamos matar. Só uma... matar, matar, matar. É, cara. Amigão, oh, amigo, amigão, amigão. Trouxa, Agora foi trouxa, hein? Amigão, não queria dizer nada, mas você perdeu esta, meu amigo. Ó, <risos> aqui. Okay. acho que vai, tu acho, acho que vai onde um pouquinho? É Neste grupo, meu amigo, você não é ninguém aqui, parceiro Ganhamos, ganhamos, não, ganhamos, é o fino do fino. O nossa nossa dando um suporte do lá, nós estamos aqui ganhando, Antônio. Eu com 11, você com 4. Bati aí mais uma, meu parceiro. Hahaha. <risos> Deixa o like aí embaixo, oh, beleza mano? Tamo aqui pra nossa terceira partida O que eu acho mais legal assim do Brawl Stars É esse lance das partidas rápidas Eu acho muito massa, muito massa mesmo Eita, sempre tem um bull para incomodar, né? Todo dia tem uma merda Ah, ó, o primo aqui ó na parada, sai o primo Você não é primo de ninguém aqui, hein? Sai daí, ô meu amiguinho Eita, tamo, tamo, tamo, tamo Começando bem até Bem mal, eita. bem mal, eita querendo matar... O primo querendo matar o meu irmão Vai matar mesmo Vai matar mesmo, eu não tenho o que fazer Eita, meu amigo Eita Matei. Me matei, meu. Matei. Matou. Ah, beleza. Matou, tá valendo. Preciso me curar aqui. Os caras estão com 7 já. Alguém ajuda, vamos. É, é o começo da partida ainda. Nada está perdido. Nada mudou. Eita, lá, ó. Lá, ó. Uh! Boa, Tonico. Boa, Angli. É Agora ali, ó. É o primo aqui. Vai matar, vai matar, matou eu. Matou eu. Bata meado, bata meado, mano. Boa, boa, meu irmão. Beleza. Tô nascendo, tô vivendo. Tá com 5, tá com mais de todos aí. Mais, é claro, Mas, claro então, né? É claro. Safados. Voltei aqui com. What? Nossa, os dois parecidos. Meu Deus, tá mano. Os dois, os dois, os dois. Nossa, mas dois. eu sobrevivo e mato os dois por nada. Não, mas tá meado, tá muito meado. Sai, legal, 10, pode, devolver, sei, pode, não, devolver, não, pode devolver, só devolver só peixe, pode devolver. Sim, pode sim, pode sim, devolver, pode devolver, pode sim. devolver. Não, mas o cara a gente tá com. Não tá com o cara de que se esconder, hein? Ah, não, tá se escondendo assim. Beleza. beijo. beijinho, beijinho. Não era de comemorar ainda, falta 10 segundos. Pega ele. Pega ele. Pega ali, os dois. Vou pegar, o Ai, é o priminho. Sai fora. É o priminho, sai fora. É o priminho, sai fora. Sai fora, filho. Já era pra ti. Aqui é Tony Pogre. <risos> Ganhamos mais uma. Só mitando, cara. Tá. Só mitando. É. Bora jogar um combatezinho, então, Antônio? Bora, pra finalizar vai, Antônio. esse vídeo, bora. Estamos aqui no combate, rapaziada. Bom que vamos, vamos pra cima. Antônio. Vamos ver o que a gente consegue Meioca. fazer, Antônio. Meiuca? Hã? Meiuca mesmo? O cara fica só esperando no cantinho. Só, esper só esperando a gente pegar e eles... Estourar na nossa... tampa. Já peguei a ult já. Aí, ó, minhadão. Boa. Matei. Matei, Antônia. Essa é nossa. Tamo com vocês. Vem pra cá, vem pra cá. Tem aqui em cima tem mais baú. Tem um cara chamado Baby Baby. Por que, que é? safado? Tem aqui, tem mais baú aqui. Vem cá comigo. Nossa, a gente vai ficar com oito. Caramba. Não deixei esses merda pegar. É, ignorante? Vaza daqui, seu babacão. Vaza daqui que eu vou matar vocês tudo, seus bostão. Seus bostão tem uma matar, né? tara. <risos> Tava sabendo os personagens bem, né? Ai, ai, ai, ai, matei. Tamo com nove, bigolão. Aquele matei, cara ali tem que correr, mano. Né? Nossa, mano. Essa partida tá forte. Aqui, aqui, aqui, ó. Tá. É bigodô, Bicho, a gente pode ruxar. Eita. Eita! Eita, é a coisa dele. É a coisa dele. É a amiga. A amiga assassina. Antônio, ó, tem que tomar cuidado. Cuidado, bigode. Ela tá com um ult. Tá com um ult? Uh -huh. Aham. Eita, eita, mano. Usou ult em mim. Usou ult cagadaça, né? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos pra cá, Sai, cara. Ô, Broco de merda. Broco de merda. É Broc, que Broco. Eu chamo de Broco. Broco é meu é teu? Não lhe interessa. Ali, ó. Estão tretando essas... Morreu, que ó, matei, matei, Antônio Pedro. Matei mesmo, é combate, parceiro. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, Antônio, cuidado aí. Sozinho é. Ele vai reviver, ó. Me chama, tá. Vai cuidado, reviver, tá cuidado, sozinho? Não, não, não, tá morto. Tá, o amigo dele tá vivo, ó. Tá ali, ó. Achei. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá vivo. Aqui, achei. Ó. Uh, tô errado, amigo. Eu tô errado aí, amigo. É, amigão, é, amigão. É, amigão. Cuidado aí, amigão. Eita, me, me atirou bonito agora. Mas eu vou te matar, eu vou te matar. Tô indo atrás de ti, hein. Tô indo atrás de ti, parceiro. Cadê tu? Meu Deus. Cadê cara... ele? Teleporta? Cadê o Ganhamos, bicho. Caramba, que é isso! <risos> eu corri aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Vamos, vamos nós dois chutar, vamos nós ah, dois chutar. É verdade. Não, não, calma aí, calma aí, matamos, deixa eu matamos. matamos. Matou, matou, matamos. Mataremos, mata a mata matarantos, mata versos. Conseguimos! Essa foi bonita. Na moral, deixa o like. Uh, é isso aí galera, terminamos mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal Se você gostou, mano, deixa muito like aqui embaixo Se inscreva no canal, se você quer ver mais vídeos de Brawl Stars aqui como esse Deixa o like, se inscreva no canal, é nós tamo junto Um beijo no coração de cada um de vocês e valeu!